Aí deixa, deixa suar aqui no final. Vai, uhum. né? ah, é. tá Sua. tá. Esse, vem tocar junto. Vai ficar massa. Vai ficar massa. Só essa guitarra com o Drive no refrão, velho. Porque vai ficar é. cheio, não vai? É. Porra, vai preencher, velho. a de guitarra sem meses é